de forma fácil, simples e correta, sim, é disso que você precisa, um treinamento que te ensine a perder os quilos do seu corpo e logo logo eu vou te mostrar um blog e nesse blog tem treinamento que te ensine passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente, é isso aí irmãos